Gostaria de agradecer a Cátedra Libre de Estudos Trans da Universidade de Buenos Aires pelo convite O meu nome é Ian Habib Sou performer, dançarino, artista audiovisual e pesquisador brasileiro Pela UFMG e pela UFrgs Eu sou mestrando em dança pela CAPES UFBA Integro o grupo de pesquisa no curso Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura, Gênero e Sexualidades Também da UFBA Na linha de estudos trans, travesti e intersexo Eu investigo dança butô, performance e gênero Com ênfase na poética... Das transformações corporais e alteração dos estados físicos da matéria. Eu tenho interesse em estudos da performance, estudos antropológicos, estudos anticoloniais e estudos transgêneros, com foco em poéticas e políticas do corpo e do movimento. Eu fui também ativista em direitos humanos da Organização das Nações Unidas, como UN Volunteer, e atualmente atuo junto a diversos grupos dedicados à população transgênero no país. Eu criei também o um evento científico Desmonte Seminário, primeiro seminário de dança e diversidade da UFBA, e Corpo Catástrofe da transformação ao corpo sacrificial, foi a minha pesquisa de graduação. A partir dela surgiu Sebastian em 2017, foi a minha primeira é, performance solo. Ela circulou em alguns dos principais festivais de teatro do Brasil, antes de ser censurada durante o Festival Internacional de Teatro de Blumenau. E contando com a mobilização do fecat do Conselho Estadual de Cultura, da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Estado de Santa Catarina, eu comecei a me dedicar a censura e a história de corpos e gêneros diversos nas artes cênicas, sempre a partir da exploração de mecanismos de transformação corporal. O meu primeiro artigo, Transmutações no Butô, foi publicado na revista Efêmera, da UFOP e trata do processo de criação de Sebastian, que envolveu uma série de práticas de transformação corporal. O meu interesse nele foi o de compreender como a censura operou como um mecanismo de captura da minha transformabilidade, já que esse era o foco do espetáculo. Eu publiquei também o capítulo Corpos Transformacionais, Proposições Decoloniais sobre Corpos e Diversidades de Gênero nas Artes da Cena, no livro Práticas Decoloniais das Artes da Cena, organizado pelo Dr. Robson Hadeschpec, Dr. Joice Aglai e Saulo Almeida. Nele eu trato do, de mecanismos de duplo vínculo de captura da transformabilidade dessas existências, só que de uma forma bem mais geral. Bom, vou falar agora um pouco do meu mestrado em desenvolvimento. O nome da pesquisa é Corpos Transformacionais. Práticas da transformação corporal nas artes da cena, com a previsão de defesa em 2021 Transformar-se para esse trabalho é sair de si Essa bem poderia ser tomada como uma máxima transgênero Ainda mais se nós nos atentarmos a instâncias bastante presentes em boa parte desses corpos e gêneros diversos Como nossas e nossos rituais transformacionais, transiburgologias, transapocalipses, transtornos transfantasmagorias, transcosmologias, transradicalidades, transmonstrosidades e os mundos subjacentes que umas e outras engendram. Sair de si então de sentir tanto de buscar o outro humano quanto o não humano, o que significa necessariamente estar infindável e inesgotavelmente em estado de transformação corporal. Por reversível que seja, então qualquer ato transformacional implica em rede de transformabilidade, a qual cumpre atingir níveis sociológicos e cosmológicos. E os mecanismos cis-heteronormativos atuam justamente capturando a potência de transformabilidade desses corpos. O corpo transgênero ele é ontológica, mas também potencialmente transformacional. A dimensão da transformação corporal, ela define a infindável instabilidade. Instaurada pela alteração potencial dos estados corporais nas artes da cena O corpo transformacional é aquele que a partir da alteração dos seus estados corporais Tem, dentre outros aspectos, sua qualidade de movimento, sua forma e sua existência alteradas A mudança de um estado corporal para outro, ou seja, a transformação corporal Ela pode se dar por estratégias de movimentação baseadas baseada em tarefas físicas hum, por indicações de movimento, pelo trabalho corporal imagético e por acoplamentos e recoplamentos em redes de materialidades, já que um corpo transformacional transforma a matéria, sendo simultaneamente transformado por ela. Com foco então na descrição dos processos metamórficos de produção corporal cênica, tenho mapeado tanto as práticas de transformação corporal, quanto as poéticas e políticas do corpo e do movimento transgênero, no intuito de propor uma teorização brasileira profunda a respeito de ontologias, cosmologias e epistemologias transgêneras nas artes cênicas, aprofundando, caracterizando fundamentando esse meu conceito, que está ainda em desenvolvimento, que é o de corpos transformacionais, e explorando outras possíveis noções e instâncias advindas do mesmo e propondo-a como uma reflexão artística, política e social fundamental para reflexões sobre diversidade corporal e de identidade de gênero nas artes da cena. Para tal, eu tenho traçado as implicações dos dispositivos de poder institucionais e não institucionais, cis-heteronormativos, que exercem colonialidade sobre as transformações corporais, sendo a censura apenas um desses mecanismos. Agradeço. Evita y volveré como vuelven